A expectativa é que os universitários deixem o local de forma pacífica. Se caso um acordo não acontecer, a polícia deve adotar os procedimentos da Bíblia. É mentira! Não. <risos> O objetivo da gente, do, dos alunos da Arte Cênicas terem vindo hoje manifestar em frente à reitoria é de em apoio à discussão, ao debate sobre a questão de segurança na Unicamp, é, todas as questões que estão fervendo agora. A gente quis ab abrir uma roda de debates e, para isso, a gente fez uma manifestação anterior, uma manifestação poética, artística, com o, o, o fio condutor de uma descoberta que teve ontem na ocupação, que é que na, na no gabinete do reitor foi encontrada encontrado um encontrado uma adega de vinho e é proibido bebida alcoólica na Unicamp, então é um pouco contraditório. A gente achou isso curioso e viemos fazer um, um, um happy hour é, dos queijos e vinhos, em que a gente traria os vinhos, o salame, os pães, e o reitor viria abrir o vinho. Obviamente ele não tem. E essa é uma manifestação artística e pacífica, que não pretendemos consumir ou incitar o uso de bebidas alcoólicas dentro do campo, mas sim levantar o seguinte debate: fomos informados que há uma adega de vinhos na sala do Rei Fulg. <risos> Universidade é proibido. A bebida alcoólica no. <risos> Nossos músicos improvisam. A bebida alcoólica no campus remete à questão de festas. As festas nos remetem à questão de segurança, que por sua vez nos leva diretamente à questão sobre a PM no campus. Será A PM sinônimo de segurança? Gostaríamos de, nesse momento, levantar essas questões para a comunidade. Vocês! Vocês! <risos>